Como instalar uma torneira para lavatório? Nível de dificuldade, um martelo. Dependendo do seu modelo de lavatório, a torneira é colocada no tampo do lavatório ou no rebordo do lavatório. Em ambos os casos, a instalação é fácil e a implementação é muito simples. Irá precisar de uma torneira para lavatório, duas bichas de alimentação de água, duas uniões para tubos, uniões macho-macho, um tampão de lã de aço. Basta ter um lápis, um berbequim, uma broca craniana ou broca plana, uma chave de fendas Phillips, um alicate, uma chave plana e uma chave inglesa. Antes da compra, verifique se a altura da sua torneira e o comprimento do bico estão adaptados às dimensões do seu lavatório. Perfure o tampo do lavatório. Posicione a torneira perto do lavatório. E marque o seu contorno no tampo do lavatório. O orifício deve ser adaptado ao diâmetro interno da junta vedante sob a base do corpo da torneira e largo o suficiente para permitir que os tubos passem. Porém, mais estreito em 3 ou 4 milímetros em relação à base da torneira para que mantenha uma boa instalação. Remova o lavatório para trabalhar mais facilmente. Perfure a direito com uma broca de madeira ou uma broca craniana de pequeno diâmetro. Numa superfície de cerâmica, perfure a espessura da cerâmica com uma broca de copo para cerâmica e depois com uma broca craniana pequena. Equipe a torneira. Aparafuse manualmente as bichas na base da torneira. Em seguida, a parafuso, o ou os varões roscados que serão usados para fixação. Instala a torneira. Coloque a junta na base da torneira e, em seguida, encaixe as bichas no orifício. No tampo do lavatório, posicione a junta interior. Encaixe a platina no ou nos varões roscados e aperte a porca autobloqueante até que a torneira esteja bloqueada, mas sem forçar. Resta apenas repor o lavatório e o bujão fixar o conjunto e depois conectar ao sifão. Dependendo do modelo, deve instalar uma torneira com ou sem cordão para operar o fecho do bujão. Equipa a torneira. Neste exemplo de uma torneira de cordão, aperte manualmente os tubos de alimentação. Aperte de seguida o ou os varões roscados que irão servir para a fixação. Instala a torneira. Posicione a junta na base da torneira. Em seguida, engate os tubos de fornecimento na passagem fornecida na parte superior do lavatório. Sob o lavatório, posicione a junta inferior, encaixe a platina nu ou nos varões roscados e aperte a porca autobloqueante até que a torneira fique bloqueada, mas sem forçar. Em seguida, insira a haste de controle superior do mecanismo de esvaziamento no orifício previsto para o efeito na torneira. Conecte as duas hastes do mecanismo. E verifique se as hastes deslizam livremente antes de bloquear a torneira. A alimentação. Os tubos de fornecimento de água quente e fria podem ser conectados com uniões rápidas sem solda. Tome apenas a precaução de limpar a área das uniões, esfregando o cobre com aço. Engate a porca de fixação no tubo de cobre e, em seguida, a porca de compressão. Posicione a união macho-macho, certificando-se de que o tubo de cobre atinge a parte inferior da união antes de apertar com as chaves. Só falta fixar o tubo com as chaves. Por convenção, a saída de água fria é sempre à direita, vista de frente e a saída de água quente à esquerda. Uma instalação ao alcance de todos, graças aos tubos de fornecimento montados com as uniões rápidas.